Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente instala o pacote spimage no R. A gente já ensinou como que instala o R, como que instala o RStudio. É, o vídeo está aqui nessa mesma playlist, né, chamada pacote spimage. É, Para quem não sabe como fazer isso, é só assistir. É, Para a gente instalar o spimage, a gente precisa antes instalar um outro pacote que é o ebimage. image né? É, esse pacote ebimage não está no site do RCRAM Então, para instalar, vamos escrever aqui, ebimage, install E só adivinha que a gente vai ver na primeira opção o local dentro do qual Nós vamos ver como que faz a instalação desse pacote é, Geralmente, só copiar esses primeiros comandos que aparecem aqui e executar lá no R é o suficiente Caso não dê certo no computador de vocês, nessa aba install demonstra aqui várias outras possibilidades. Né? Então pode ir copiando, executando lá no R e ver uma forma aí de resolver o problema de vocês. Mas em geral, né? essa primeira opçãozinha que apareceu aqui já é o suficiente. Então vou instalar o pacote ebimage apenas executando essas três linhas de comando. Né? Então, apenas colei ela aqui no script, para abrir o script sobe nesse sinalzinho de mais, aqui né, é R-Script, e para executar, a gente põe um cursor em cima da linha e aperta Ctrl-Enter. E aí é só esperar que o pacote está sendo instalado. É, a instalação está encaminhando, vou esperar aqui um pouquinho. Perguntou aqui se eu quero atualizar todos esses pacotes, eu vou colocar o N, que não. Não quero atualizar pacote nenhum. E aí, né, a instalação aqui foi feita. É... Posteriormente, nós vamos instalar o pacote sp image A gente consegue fazer isso, né? Vendo aqui ó, em pacotes, em instalar. E aqui, deixando aqui essa opçãozinha aqui escrito repositório cran, é possível escrever o nome do pacote e fazer a sua instalação, então só clicar aqui em instalar, é importante lembrar que nós também podemos utilizar o comando, né? se eu quiser escrever aqui install.packages e o nome do pacote executar a gente consegue também instalar esse pacote, então a instalação aqui está sendo feita, espera mais um pouquinho Demora um pouquinho, são vários outros pacotes né, que tem por trás do esp.image, então a gente precisa instalar um por um. Apareceu aqui o nome das funções né, que tem dentro do pacote, como vocês podem ver são várias funções. Esperar mais um pouquinho, a instalação demora razoavelmente. está quase finalizando. Prontinho. Agora foi feita aqui a instalação do pacote, né? Só para a gente ver como que ativa ele. A gente escreve biblioteca em inglês. Escreve aqui o nome do pacote e dá um CTRL ENTER. Né? Só de fazer isso, o pacote ele vai ser ativado. É, uma outra forma de nós conseguirmos ativar o pacote é aqui nessa própria aba chamada Packages. Né? A gente procura aqui o nome do pacote, SPImage. Na hora que a gente clica aqui nessa lacuninha, a gente também consegue ativar o pacote. Né? Então, uma segunda forma. Para abrir o manual, vou colocar a interrogação, o nome do pacote. CTRL ENTER para executar e abre aqui o manual. Né? É, se eu também clicasse aqui em cima do ESP aqui nessa janela pacote, a gente também conseguiria abrir o um manual. Dentro do qual vocês vão ver como utilizar essa função. Né? Tem várias e várias funções dentro do pacote. Para cada uma nós temos um manual. Tanto com textos em inglês, como também com um texto em português, né? Então, é um pacote bilíngue, tudo bem? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.